Temos aqui o imenso prazer e honra de receber o é, ministro das Relações Exteriores é, do Japão, o ministro Motegi, é, e é, temos tido uma reunião é, extremamente produtiva aqui no Itamaraty, é, entre nós dois e nossas delegações, depois de uma é, reunião, uma visita de cortesia do ministro Motegui, ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Assim como com muitos outros parceiros, a nossa relação do Brasil com o Japão eh, está sendo elevada a, ao patamar eh, que ela necessita e, e que ela merece. É uma relação eh, fundamental para o Brasil, para o nosso desenvolvimento, para a nossa presença no mundo e que eh, nós estamos trabalhando para... É, que frutifique plenamente. E essa visita do ministro Motegui consolida esse novo uh, momento da relação, depois das reuniões que já tivemos uh, ao longo de 2019, depois uh, da visita que o uh, presidente Jair Bolsonaro fez uh, ao Japão para a entronização do imperador uh, também em 2019. Nós vemos o Japão como um país e um parceiro fundamental para o processo de transformação que o Brasil está vivendo, para a construção eh, de uma economia eficiente, moderna, com geração de empregos, com geração de oportunidade para todos e, ao mesmo tempo, a consolidação de uma verdadeira democracia e de uma presença do Brasil no mundo como um país democrático, como um país aberto, de economia aberta e um país que trabalha para um mundo eh, com mais liberdade para todos. Então, a partir disso e a partir da, desses valores comuns que nós temos com o Japão em torno da democracia da liberdade nós tivemos uma reunião muito produtiva onde desenhamos várias iniciativas várias eh, áreas que nós vamos aprofundar eh, entre o Brasil e o Japão na área econômica nós eh, vamos aprofundar o nosso diálogo sobre encontrar a melhor maneira de criar uma verdadeira parceria eh, comercial de investimentos eh, entre Brasil e Japão a partir dos enormes interesses comuns que nós já temos. Vamos ver qual é a melhor forma de chegar a esse objetivo, tendo presente que o Japão, isso é um dado importante, é hoje o maior investidor no mundo, é o país que mais emite investimentos diretos no mundo. Então, a partir disso, do ponto de vista brasileiro, qualquer acordo, qualquer aproximação com o Japão, deve ter presente não apenas a importância do Japão como mercado para as nossas importações, mas também, de maneira muito enfática, a importância do Japão como um emissor de investimentos, como um investidor que pode ser decisivo para a transformação econômica do Brasil, para a nossa modernização é, tanto no setor é, agrícola, como é o caso já no passado, a cooperação do Japão com a Embrapa foi é, decisiva no Brasil, é, como no, no setor industrial, no setor de alta tecnologia. Vamos aprofundar também o trabalho conjunto nessa área da tecnologia, das novas tecnologias, das tecnologias digitais, por exemplo tendo presente que o Japão já é a referência uh, da nossa tecnologia de TV uh, digital, isso mostra a, a qualidade da nossa relação uh, nessa área, mas podemos ir muito além, diante dos nossos desafios, desafios de uh, ter novas tecnologias que uh, não apenas contribuam para a eficiência econômica, mas que sejam também uh, tecnologias favoráveis ao nosso modelo de sociedade, uh, de sociedades democráticas, uh, com liberdade e com segurança. Além disso, na área ambiental, nós também vamos aprofundar a cooperação, a cooperação Brasil-Japão nessa área pode ser um exemplo, inclusive, eu acho que para outras relações com outros países, é uma relação extremamente construtiva nessa área, onde há uma percepção comum da importância de trazermos tecnologias ambientais, tecnologias que contribuam para o desenvolvimento sustentável para a preservação da Amazônia, para a preservação de todos os, de todos os biomas, e como conceito fundamental de que a dimensão ambiental, a preservação ambiental, requer investimento em tecnologia limpa, requer a criação de empregos, de oportunidades, no caso do Brasil, para, sobretudo, as populações que vivem na Amazônia. E a cooperação com o Japão mostra que isso é possível, que isso é o melhor caminho possível a seguir na área do meio ambiente. Os instrumentos que nós acabamos de assinar aqui, como os senhores viram, exemplificam concretamente os passos que nós estamos tomando e a potencialidade que existe em todos esses domínios que eu mencionei. Então, nós assinamos instrumentos na área de uso sustentável da biodiversidade na Amazônia, tecnologias relacionadas ao nióbio e ao grafeno, controle do desmatamento ilegal por meio de tecnologias avançadas, desenvolvimento de capacidades contra desastres naturais e agricultura de precisão. Ou seja, exemplos concretos de acordos na área de tecnologia, de cooperação, que vão contribuir para tanto o investimento em novas tecnologias, em crescimento econômico, quanto na dimensão ambiental. E, para finalizar, gostaria de enfatizar que Brasil e Japão também estão cada vez mais juntos em fóruns multilaterais de todas as geometrias possíveis. Nas Nações Unidas, nós estamos juntos no processo de reforma do Conselho de Segurança, onde, juntamente com Índia e Alemanha, Brasil e Japão formam o G4, que propõe uma reforma do Conselho de Segurança. Na OMC, nós temos também visões muito próximas sobre o que deve ser a reforma da OMC, uma reforma que eh, coloque a OMC como um instrumento de criação eh, de condições para eh, um comércio internacional eh, justo, um comércio internacional baseado no livre mercado, o um comércio internacional sem distorções, algo que é fundamental justamente no momento em que o Brasil busca uma abertura econômica e uma inserção mais aberta na economia internacional. Na dimensão da OCDE, o Japão tem sido um dos principais proponentes, um dos principais defensores do início do processo de adesão do Brasil à OCDE, porque, assim como nós, percebe claramente a importância desse ingresso não só para o Brasil, mas para a própria OCDE, com o reforço do modelo econômico, democrático e liberal que a OCDE representa. E continuaremos juntos também na iniciativa trilateral Brasil-Japão-Estados Unidos, que foi inaugurada em novembro último, é uma geometria extremamente importante coincidente com, as nossas, com os nossos valores de crescimento econômico associado também à governança democrática. Bem, haveria muito mais temas a comentar aqui com os senhores, mas acho que isso dá uma ideia da diversidade e da qualidade dessa relação Brasil-Japão que nós estamos construindo, da altíssima prioridade que ela tem e, do ponto de vista do Brasil, da contribuição decisiva que a relação com o Japão eh, pode eh, proporcionar eh, ao Brasil, ao processo de transformação, ao processo de reformas em que o Brasil está eh, embarcado, tanto na dimensão eh, bilateral quanto na dimensão eh, multilateral. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, senhor Zanastava. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Boteg Toshibirso, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão. Estou primeira vez após assumir o Estou muito feliz em poder visitar o Brasil pela primeira vez após assumir o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão. Eh, Brasil no eh E chegando aqui, fui informado de que eu sou o primeiro chanceler estrangeiro a visitar Brasília desde o início da pandemia do novo coronavírus. Agradeço o caloroso acolhimento dos brasileiros em geral e a hospitalidade do ministro Ernesto Araújo. Em Nihonto Brasil, a rono shi eh de ita, uh 125年以上の, eh eh global o Japão e o Brasil são parceiros estratégicos globais, que compartilham de valores fundamentais como o Estado de Direito, a Liberdade, a democracia e os direitos humanos. E que tem laços através de comunidades nipo-brasileiras e de relações diplomáticas de mais de 125 anos. e, os dois países vêm promovendo colaboração e cooperação. É, não só no aspecto bilateral, é, como também é, no cenário internacional, é, entre outros. Bom,本日、荒汝大臣との間で、2国間関係のさらなる強化に向けて、率直な意見交換を行ったところであります。Eh e, por isso, a francas com o Ministro Ernesto Araújo na verdade, é uma economia que, na da minha parte, ressaltei que é necessário estreitar ainda mais a colaboração para manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta, com base nos princípios do direito, ao qual o ministro Araújo concordou. A colaboração entre os dois países partiu da área de agricultura e também se expandiu para a indústria automobilística, naval, etc. Eh e, os diversos instrumentos que, foram assinados hoje em público é, nada mais é do que é, a, a coroação de uma série de conversações que nós temos feito, no sentido de é, estreitar ainda mais a colaboração entre os dois países. Eu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 um de desenvolvimento e desenvolvimento para o de um Houve consenso também estreitar ainda mais a colaboração para aprofundar e expandir as relações econômicas de ambos os países. Eu que e e e de minha parte, mostrei a expectativa de que as diversas reformas promovidas pelo governo Bolsonaro possam propiciar uma melhoria no ambiente de negócios para as empresas japonesas instaladas no Brasil, assim como a promoção do comércio exterior e nos investimentos. O ministro araújo esclareceu acerca da importância do fortalecimento das relações econômicas bilaterais e da cooperação entre o Japão e o Mercosul. Depois dessa declaração, teremos troca de opiniões sobre algumas questões regionais, como as ações relacionadas à Coreia do Norte, envolvendo o problema de sequestro de cidadãos japoneses, a questão política do mar da China Meridional e do mar da China Oriental e a situação da Venezuela. No ao sombra da nossa sociedade, da, fora da janela do pará Marati e sinto, através das reuniões que tive hoje com o presidente Bolsonaro, bem como com o ministro Ernesto Araújo, o calor humano dos brasileiros em relação à minha presença, à presença do Japão aqui no Brasil e na cidade de Brasília. Gostaria de continuar a todo o meu esforço para o estreitamento das relações Brasil-Japão. Obrigado. Yeah. <laughs>